E Bom. o Glauber emagreceu mais de 20 quilos aí. E antes da gente entrar em detalhes nele, só queremos lembrar as regras para todo mundo. A ideia é ser um podcast rápido. Então a gente vai fazer as perguntas, elas são curtas para o Glauber, mas ele pode levar o tempo que quiser para ele responder. Então, Glauber, essa apresentação rápida que a gente fez aí, o que mais faltou falar sobre o Glauber e o mais Emagrece? Rapidinho. Olá, para quem não me conhece, é, eu sou o Glauber. <risos> e como eles falaram, é, além do blog Obeso Emagrece, também tem o. Método M75, que significa Mente Corpo Lab 5 Etapas, e o aplicativo web que eu desenvolvi inicialmente para os alunos desse, desse curso, que é o Messuri.me, que é um aplicativo que ajuda o pessoal a medir os resultados além do peso, aí, né? ajuda a medir é, mais precisamente. Assim. Então, basicamente, é isso, é assim a introdução. Ah, legal, agora. Sobre a sua história, sobre você, como foi que você começou a se interessar por saúde e alimentação? Bom, foi quando é, começou a me incomodar, né? principalmente o sono, que eu tinha um problema de apneia que me incomodava bastante, que eu dormia, dormia e quanto mais eu dormia, mais cansada eu ficava. E aí a galera que dormia perto, né? principalmente em, em, quando saía para viajar, assim, dormia mais gente no, em festa, assim, no mesmo quarto e tal. Era sempre a reclamação do cara que ronca igual motosserra velha, né, que até a uhum. galera zoava. E aí, tipo, além disso, né já, já, já senti um cansaço, porque quanto mais eu dormia, mais cansado eu ficava. E aí juntou, quanto mais gordo eu fui ficando, mais esse problema foi se agravando e cansado já né, da fórmula mágica, coma menos e faça mais exercícios, uhum. aí eu comecei a me interessar por pesquisar mais a fundo, né, e aí que de alguma forma... Quando eu mudei lá a forma de pesquisar, eu acabei chegando nesse universo para low-carb, tremal E aí eu viciei, comecei a estudar, igual um louco, e achava muito interessante o que eu estava aprendendo. E aí, eu fui aplicando na minha vida e parecia bom demais, para ser verdade, porque era tudo que eu evitava começo tudo não, mas a grande parte, né, gordura, né? principalmente, uhum. e aí parecia bom demais e o resultado veio, tipo, eu tenho que falar isso, não tenho que espalhar isso, e eu fiz o blog, e eu fiz todo isso esses projetos e estou até hoje aí fazendo isso. Com certeza. Como que foi esse salto assim de você aprender e você aplicar os resultados para fazer o vez Emagrece? Como que você falou, caramba, vou fazer um site? Então, é, quando eu comecei a ter muito resultado, porque a gente sabe que tem gente que tem resultados mais lentos e outros tem resultados mais rápidos, né? eu tive a sorte de ter resultados muito rápidos. E aí a galera ficou muito espantada, o que, que você está fazendo, bicho, o que, que você está fazendo? É. E tipo, era, eu sempre tinha que, que responder e tal, fazendo isso, isso e aquilo, e aí tipo, aquela tragédia para você explicar o que, que você está fazendo, é. é muito difícil, é. <risos> porque, ah cara, eu tô comendo o que eu tenho vontade, a hora que eu tenho vontade, sem me preocupar com quantidade, mas eu tô comendo menos carboidratos, eu tô comendo mais gordura. Você quer morrer e tal? E aí, sempre aquela tragédia para explicar isso tudo, aí eu falei, cara, é, vou fazer um blog, porque eu vejo que tem muita gente é, querendo saber das coisas assim, tipo, porque já está cansado dessa Eu vejo muita gente, ao mesmo tempo, eu via muita gente sofrendo com aquele modelo tradicional que eu já tinha sofrido bastante tempo também e, tipo, parecia é, que era um negócio há três anos atrás era menos, tinha menos blogs, tinha Como menos gente foi? falando. E, tipo, eu parecia que era um, um, um, uma fórmula mágica, entre aspas, assim, quando você falava, ah, isso aqui resolve muito problema, muito rápido, hoje em dia é mais comum, a gente vê o pessoal já, já, já acredita com mais facilidade, né, o low-carb já é mais popular, uhum. e, e aí naquela época não era tanto, e eu, bicho, eu tenho que fazer alguma coisa aqui porque é, vai ajudar bastante gente, e aí eu quis fazer nesse sentido aí, de fazer um negócio com informação simplificada, que era a ideia, porque até tinha, você até encontrava, mas encontrava muita coisa não tão simplificada. Eu quis simplificar e passar isso de um jeito fácil para mais gente ter acesso. Pô, oh, que legal, Glauber. É, como a gente viu lá na, pode ver lá no seu site, ou Emagrece, na sua biografia, você fala que emagreceu lá cerca de 20 quilos, né? mas não é. abriu mão da cervejinha. Qual é a outra é. comida assim, que você não abre mão, mesmo estando em dieta, e como você faz para conseguir conciliar essas, essas comidas que você gosta, que todo mundo sabe que não é pró-dieta, com o emagrecimento uma vida saudável? Eu não abro mão de cervejinha. Heineken, pode fazer propaganda? Ah. Eu não abro mão de cervejinha. Porque, tipo assim, tem um monte de, de gente que até. Ah. Absurdo você falar um negócio desse porque você está incentivando as pessoas a comerem bicho, comerem porcaria. Só que eu acho que, tem que as pessoas têm que fazer algo que funcione para elas, né? E tipo, eu percebo que tem muita gente que tem interesse por uma vida saudável, mas não quer abrir mão de certos prazeres culinários, né? Digamos uhum. assim. E pô, tem um monte de comida que a gente sabe que não é saudável, mas que é deliciosa e faz parte até de socialização em alguns momentos, né? Uhum. Agora, o problema é quando isso vira regra, né? Então, é, eu defendo muito essa ideia de que você conhece os, princípio, conhece os, conhece os princípios de uma alimentação saudável baseado em loucado, mal e tal. E aí você vai aplicar na maior parte do tempo e tira esse tempo para você comer o 20%, né, que o pessoal fala, né? Uhum. Para você comer o que você quiser. Então, as coisas que eu não abro mão. É uma cervejinha. Basicamente, de vez em quando, gostar é, tá no churrasco, aí vem cerveja, um pão de ar, né? farofinha, essas coisas. Uhum. Tipo, não é um, momen é um momento para você relaxar, né? E aí eu fico meio, meio até incomodado quando eu vejo uma neurose de ser perfeito o tempo todo, que eu percebo muito, tenho percebido muito na comunidade low carb, uhum. tem uma galera que, que acaba não sendo saudável. Né, acaba ficando naquela coisa das dietas tradicionais e aquela aflição o tempo todo com, com que que você, o que você vai comer, as quantidades e tal e não sei o que Sendo que a ideia, principalmente quando eu montei o blog, eu montei com essa ideia. Eu, é, eu não emagreci fazendo essa low carb de contar carboidrato. Né? Tipo, eu emagreci, eu aprendi os alimentos, que tipo, eu posso comer, o tipo, que eu tenho que moderar, tal, tal, Não fiquei me preocupando em contar milimetricamente porque eu acho que isso é, remete bastante, sim, faz, lembra bem daquele tipo de dieta tradicional, que você fica preso lá nas quantidades nas calorias. E né e eu não curto muito essa essa essa abordagem, assim, nada contra quem curte, mas assim eu acho que dá, traz uma sensação ruim para mim de, de, das dietas tradicionais. E aí eu acho que é a mesma coisa quando o pessoal é, fica com essa coisa, ah, você sabe que te faz mal, você não pode comer. Eu acho meio meio louco falar isso assim. meio é, é muito fechadinho, né, você nunca pode falhar, digamos, né, eu não tenho aquela liberdade para você comer algo que você tem muita vontade, então, basicamente, eu não abro mal uma cervejinha, de vez em quando, é, pizza, às vezes, e coisas que eu sempre adorei, que são aqueles salgadinhos de, de casamento, essas coisas, uhum. então, eu, eu, tipo, eu vou para uma festa de casamento, é, eu não vou me preocupar, cara, não vou me preocupar se é, ah, meu Deus, vou, vou jacar, né? uhum. tipo, eu vou para isso, tipo uhum. uh, não, não, não é para me preocupar com, com dieta nesse dia. Então, eu, eu gosto mais dessa onda, menos dessa abordagem menos é, certinho o tempo todo, sabe? Eu prefiro é, sair desse radicalismo e deixar, pô, é, sua vida, você sabe que vai funcionar melhor para você? Não. Se, não. se você se sente bem assim, sendo mais radical, beleza. Mas eu acho engraçado que quando você tenta impor isso assim, tipo, não, você sabe que se te faz mal você não pode comer. Não é assim, no meu ponto de vista. Acho que você pode conciliar saúde e prazer muito bem. Inclusive, tô demorando muito na resposta, mas eu vou concluir agora. Inclusive, eu acho que isso é, afasta muita gente nesse mundo mais saudável, digamos, né? Igual, o cara, pô, eu não vou abrir, eu já escutei muita gente falando. Se tiver que ser fim de saudável, não poder tomar mais a minha cerveja, fazer isso, eu não quero nem saber disso daí. Tipo, uhum, então, então, se você apresenta essa boa diet, pô, cara, você pode fazer isso, é só você não fazer isso todo dia, toda hora e conciliar os dois, que aí você vai ter uma qualidade de vida melhor. Eu acho que essa, essa coisa que o cara começa a pesquisar lá sobre isso, ou cara seja lá o que for, e ele vê essa coisa mais, essa linha mais, ah, tá afastando dos prazeres, né? Ele fica mais. Recioso assim de Sim. adentrar e não conseguir manter, então eu acho que quando você entra com esse com esse conforto emocional é mais fácil. Com certeza. Falei certeza, mas era isso aí. Com certeza, você falou muito bem. Acho que você endereçou o um medo de muita gente. Que é o um medo, acho que você entende também por ter sido gordo, tentado emagrecer antes. É o um medo que eu tinha também, porque quando eu ouvi falar, né, da dieta slow carb, foi como eu comecei a emagrecer. A coisa que me atraiu foi o dia do lixo, no caso, tá. foi porque todo o resto da minha vida que eu tentava fazer dieta não não pode mais sobremesa não pode cerveja que o meu caso era cerveja também eu gostava muito de doce sempre fui bem com formiga assim então eu falava nunca mais eu começo isso eu falava exatamente isso ah, não dá resultado eu não quero saber então acho que se endereçou muito bem e essa eu queria saber então além de dessa questão assim mais de, de conciliar as coisas de ter esse conforto pelo menos especialmente no começo da dieta né sim conseguir... começo para qual outra dúvida você recebe bastante lá? Qual a dúvida que você mais recebe no Brasil Emagrece? Que as pessoas mais querem saber ou tão confusas? Cara, estou é, fazendo há x tempo e não tive resultado. Tipo, as pessoas elas falam muito da questão do, do ela, é, essa coisa de há é uma dúvida bem recorrente assim, ah, eu estou fazendo, mas eu não melhorei nada. Aí você vai perguntando mais a pessoa, mas como que está medindo isso? Tipo é, muita gente também é, se espelha nos resultados de outra pessoa. Eu, eu tive resultado muito rápido. Eu emagreci 21 quilos, 20 quilos em 5 meses. Aí a galera é, vai iniciar, aí acha que vai perder isso também. Só que talvez ela está num estágio que ela não, ela não tem nem tudo isso para perder e quer perder, né? Uhum. É. Isso rola muito. Aí, ah, pô, perdi pouco. Talvez era isso que você tinha para perder mesmo por agora. Aí abre uma otimização, veja, não tem que pensar nessas coisas, mas. Mas é mais né, uma questão, às vezes, estética mesmo, que eu, que eu percebo, e a dúvida mais comum assim, é essa, basicamente, tipo, não estou tendo resultados como eu gostaria, o que estou fazendo de errado. E aí, geralmente, as pessoas estão é, fazendo um estilo mais pálido, achando que estão fazendo low carb, uhum. né, que tem mais carboidratos e tal, e aí, talvez precise diminuir um pouco. Às vezes elas estão tendo resultados e não estão percebendo, porque estão medindo o resultado errado. É, só, principalmente quem tem pouco peso para perder, a balança já não consegue indicar muito. Né? Se você tiver muito peso, a balança consegue ser um indicador razoavelmente bom. Mas quando você começa a diminuir né, a, a, o tanto de gordura que você tem para queimar, começa a ficar mais difícil perceber esse progresso na balança. E aí, eu percebo muita gente que está que naquele estágio final, tipo uhum. aqueles últimos 5 quilos, né, que o pessoal fala, uhum. que aí já está nessa paranoia da quantos gramas eu estou perdendo e tal. E, na verdade, esse tipo de mensuração ele é bem complicado, principalmente quando, quando a pessoa faz treino de força, né, recorrente e tal. Uhum. Que, né. E aí, basicamente, é isso. Essa confusão que o pessoal faz, em primeiro lugar, acho que ele não está tendo resultado. E às vezes nem está tão louco, digamos porque está mais seguindo a linha pago, que é mais, mais carboidrato, mesmo que bons, né? E depois essa questão do, do, dos resultados, estão, ambas estão bem, bem grudadas, assim, eu acho, no, nos e-mails que eu recebo. Pai, oh, Acho que é isso mesmo. A gente também tem bastante essa dúvida no Sr. Tanquinho. Ah, não estou mais emagrecendo, o que aconteceu? Pô, você tá vindo de... Dieta, você já está emagrecendo se sentindo melhor e está querendo emagrecer 100 quilos por dia? Tal, é, né? tem gente que compara é. com pessoas que às vezes têm uma condição de obesidade muito grande e perdem 15 quilos no primeiro mês e falam que ah, queria perder 15 quilos por mês, estou perdendo só 1 um quilo por semana. E, tipo, poxa, 1 um quilo é. por semana é muita coisa. É, é muito. E aquele problema de você se, se, se, se comparar, se basear, se basear seus resultados, seus progressos em outra pessoa e não em você. Tem até aquela frase batida, né? mas é maior a verdade. Procure ser a melhor versão de você mesmo, ao invés sim. de tentar sim. ser igual a outra pessoa. Né? E aí, inclusive, pegando esse gancho, foi daí que nasceu a ideia de fazer o, o, o meu aplicativo lá, o Mensuri. Mensure Montenegro. Eu falo que ele é um GPS para boa forma porque ele te guia o quão perto você está e vai além do peso. né? Porque lá a pessoa tem controle de percentual de gordura, se está caindo e outras medidas corporais. Sim. Então, eu acho que é importante as pessoas medirem além do peso quando elas estão nesse estágio de, de né, ter pouco Resultado. Pouco pouco peso para perder, é ah, Legal, Gabriel. Até seguindo essa linha, a nossa próxima pergunta, qual a sua maior dica é, ou conselho para quem está seguindo a dieta e não está tendo resultado? E a segunda é para quem está tendo dificuldade de seguir a dieta, de adesão. Para quem já começou e está querendo ter sucesso, é, essa coisa que a gente estava falando de não se basear nos resultados de outra pessoa e focar em saúde, né? em vez de focar em, em em emagrecimento apenas. Porque quando você foca na saúde, a motivação é maior, é aquela coisa de focar no benefício imediato. né? Uhum. Tipo, eu no meu caso, quando eu comecei, pegando exemplo lá do começo da nossa conversa, eu tinha aquele problema de ronco, quanto mais eu dormia e tal, eu ficava cansado, então eu foquei nisso. Eu comecei a minha mudança alimentar, automaticamente melhorou a minha disposição, melhorou a qualidade do meu sono e aí, de tabela, eu fui emagrecendo. Eu, talvez se eu tivesse começado focado é, é, só em emagrecimento preocupado só em números na balança por exemplo eu não teria motivação suficiente para continuar mas como eu comecei focado em melhorar não em chegar a x valor uhum. é, foi bem mais suave assim eu não criei uma expectativa uma uma, um, uma meta um, um objetivo improvável assim a minha expectativa não foi supervalorizada assim eu vejo muita gente começando ah eu quero perder 30 quilos uhum. Uhum um mês, sei lá, até, sei lá, se você tiver muito peso para perder, talvez seja até possível, mas agora criar essa expectativa é ruim, então acho que começar focando em uma meta realista e, e focar nos benefícios imediatos é um, uma excelente dica para quem quer ter sucesso, está começando agora. E para quem já está e não está tendo essa motivação de continuar, né, de estar tá querendo ficar firme, eu acho que criar metas diárias é fundamental. Porque, igual eu falei agora, primeiro você é, é, tem essa coisa da meta de longo prazo que vai vir por consequência se você começar focando nos benefícios imediatos e tal. Mas aí você, as pessoas precisam de metas né, para sentir uma sensação de progresso. E eu acho que o que falta muito para quem não consegue engrenar é a falta da sensação de progresso. E aí eu acho que você criar um, um objetivo diário de tipo ah, hoje eu tenho que ter uma alimentação é, nesse se encaixa nesses moldes aqui da low-carb, por exemplo, uma alimentação e que em vegetais, carnes gorduras e vou evitar é, carboidratos, então essa é a minha meta do dia. Eu acho que isso é muito forte porque você tira aquela coisa de longo prazo que gera aquela ansiedade toda, e, então eu acho que as pessoas passarem a mensurar o dia é fundamental para se manter a aderência no longo prazo. e no Processo de recomposição corporal, como todo. Boa resposta. E falando ainda do blog, assim, qual que é a sua maior alegria e qual que é a maior dificuldade que você vê em ingerir o obeso emagrece todos os dias? Cara, alegria é os e-mails, assim, sabe? Como é que é você recebeu um e-mail de alguém te agradecendo que, pô, é meu conteúdo ajudou a pessoa de alguma forma, agradeceu x quilos, melhorou o quadro de saúde, melhorou o diabetes, melhorou sei lá, um monte de coisa. E isso é muito bom, assim dá uma sensação muito boa de que pô tô fazendo um negócio útil aqui que tá ajudando um monte de gente. E dificuldade, é, é dificuldade. talvez, talvez é, uma certa resistência que eu percebo por não ser é, um profissional da área falando talvez o pessoal acho que né, é, tem muita essa coisa da da falácia da autoridade assim Sim. tipo não é não é fulano que está falando então não tem credibilidade mas é igual a gente escreve os artigos baseados em estudos né? então é, o pessoal ainda coloca um peso muito grande no no jaleco digamos e assim, eu não estou falando que isso é errado você tem sempre que procurar um profissional é óbvio mas você tem que ter conhecimento suficiente, eu acho, para você conhecer né, e conseguir conversar com esses profissionais. E aí que eu acho que entra o papel da gente espalhar esse tipo de conhecimento, porque as pessoas estão buscando se informar na internet. É, e tem muita coisa ruim na internet, a gente sabe. Então, eu acho que a dificuldade maior seria até um pessoal mais... É, com certa preguiça, digamos, hum. a pessoa te manda e-mail, pau, quero, o pessoal tá acostumado com esse padrão de, de ser dependente do, de dieta, assim, me passa aí o que, é que eu tenho que fazer, e tal, Bicho, você tem que ler, você vai ter que ler isso, dar um pouquinho mais, porque não é tão simples assim. Vai ser dific... Outra coisa também para quem está querendo ter começar e ter sucesso, não é tão simples você continuar algo sem saber por que, que você está fazendo. Hum. Então, quando você lê isso, um pouquinho mais, fica mais fácil. Então, é, a dificuldade acho, seria é, o pessoal que está acostumado com dietas tradicionais, me passa uma folha com tudo que tem que comer, que eu vou seguir e tal, e é isso aí só que eu preciso saber. É, esse pessoal que está mais nessa zona de conforto, assim, não quer sair um pouquinho aí é, para estudar um pouco mais. Mas aí quem quer acaba aprendendo e aí tem resultado e é a parte boa quando Sim. conta os resultados para gente pessoal quer é a chamada pílula mágica, né? É, exatamente. É de mão E, assim, e acho que o resultado vai ser imediato. Exatamente. E aí a gente tem essa dificuldade, de, tipo, porque querendo ou não, a Alocado, como ela dá uns resultados bem legais, assim, é, muita gente dá relato de várias melhorias de saúde, de emagrecimento. O pessoal vem com essa expectativa, se baseia nos resultados dessa galera, e vem com essa expectativa, achando que a, a fórmula mágica, igual você falou. E aí, quando não é, talvez a maior dificuldade é exatamente essa que eu estava tentando explicar, você sintetizou bem aí. Explicar bem para a pessoa, que, fazer as pessoas entenderem, na verdade, que não é uma fórmula mágica, né? Ela vai ter que gastar um pouquinho mais de tempo e se esforçar um pouquinho mais, porque, querendo ou não, quando você tem o conhecimento, faz toda a diferença para você saber o que você está fazendo, para procurar um profissional que siga a abordagem que você está querendo seguir, que vai conseguir conversar com ele de boa... Então, é, a dificuldade seria essa aí, para essa o pessoa, pessoal que está mais acostumado com, com essa coisinha mastigada, é, meio que sair dessa zona de confusão. Ainda é legal isso que você falou de as pessoas acreditarem muito no dialeto. Na verdade, sempre a gente gosta de ressaltar que as informações que a gente passa não né, é nada em caráter prescritivo, é, né? Na verdade, Exatamente. é caráter informativo. E até como o Wilton, o Wilton Souza, do Palha Diário falou um dia. Ele, ele não quer que é, a gente não quer que as pessoas acreditem assim na gente, acredite assim, não procure mais nada e siga assim, isso. isso. Não, a nossa função é, é levantar a dúvida na pessoa para ela ir atrás de mais informação, se informar o pro profissional de confiança dela, perguntar, procurar mais informação na internet, os estudos, ver os estudos que a gente é Se não quiser ler, a gente tem a síntese lá dos estudos também. Mas, mas é, a questão é justamente essa: a gente quer mostrar que. Olha, o que você leu até hoje no portal grande aí da internet, uma revista ou viu na TV, não está certo de acordo com esses estudos. E a pessoa fala: nossa, mas então o que é o certo? A gente dá a nossa visão, a nossa nosso resumo né, do que a, que a gente entende da ciência, mas cabe à pessoa encontrar a verdade dela também encontrar e pesquisar. E, não encontrar justamente pesquisando, tentando e otimizando para descobrir o que funciona para ela exatamente é muito importante falar isso que vocês falaram que tipo, a ideia não é tipo ah eu falei ah o problema do, da, da autoridade lá da, da, do uhum. jaleco né? não, não é criticando os profissionais muito pelo uhum. contrário né tipo é estimulando as pessoas a questionarem não aceitarem tudo exatamente igual vocês falaram não, não é para aceitar tudo que a gente falou como também não é para aceitar tudo que um profissional fala porque uhum. a gente sabe que tem muitos profissionais bons em qualquer área isso né? e muitos profissionais ruins então eu acho bacana falar isso, e complementando também a questão dos estudos, que é uma coisa que eu sempre é, falo nos artigos, também tem que olhar o nível de evidência científica é. do estudo, que vocês também fazem bastante isso, né? E que o pessoal às vezes fica confuso, eu recebo uns e-mails assim também, ah, mas agora saiu um estudo falando que carne dá câncer. E você vai ver um estudo observacional tosco lá e, tipo, é bem tendencioso até. E aí o pessoal fica nessa confusão, porque... Ah, todo dia tem um estudo novo falando tal coisa. E aí você também tem que explicar, né? Tipo, não, mas ó, tem estudos e estudos também, assim é. como tem profissionais e profissionais, sites e sites. Sim, então, isso. tudo tem que saber ponderar, né, modelo. E os estudos têm todo tipo de viés, né? A gente Sim. gosta de poder contar com, com alguém, assim, que nem lá, você, igual o seu tanquinho, que filtra os estudos e sabe ler, porque às vezes você vai ler o estudo. O nosso estudo parece que Carne Vermelha da Câncer, patrocinado pela Associação de Veganos do Reino Unido. Então, ah, tem todo tipo de conflito de interesse, de viés. Às vezes, a pessoa ela só reformulou um estudo com os dados de um estudo passado, porque às vezes o pesquisador tem uma meta de estudos por ano para publicar. Então, é super complicado essa questão. Tem que ter muito cuidado mesmo na hora de selecionar as evidências. Verdade. Mas, uma coisa, só para complementar uma coisa ah. que eu estava lembrando aqui agora. O é, que eu estava falando agora em que o carpe de, de um tempo para cá ficou bem mais popular, né? Eu uhum. ter percebido isso também uhum. no blog, no As pessoas estão procurando mais isso, né? E eu acho isso legal porque quando eu comecei o, o site, eu comecei tentando falar uma linguagem mais neutra. Tipo, eu não, não, gostava, não gostava de usar os termos low carb, palho, primal, por eu achar que as pessoas tinham muito preconceito com isso. Uhum. E é legal a gente ver essa evolução, há uns anos atrás era um absurdo você falar a comer mais gordura, menos carboidrato e tal, hoje em dia é mais normal. E esses temas eles estão ficando mais populares, as pessoas estão procurando Sim. mais essas coisas. E aí eu tive, de um certo pra cá, eu tenho mudado a forma como eu tenho escrito, tenho falado mais explícito sobre o que, que eu estou falando mesmo, acho que é até melhor para você é, ser mais claro com o seu leitor e o cara chegar lá e, e se sentir sei lá, o que, que esse cara tá falando porque aí você se apoia né, nessa comunidade que tem né, falando de locado, que ó, tem muito estudo aqui, que embasa todo o conhecimento da comunidade tá? Então, é, só para... eu queria registrar esse, essa mudança que tem acontecido, eu acho, nos últimos anos. E eu acho que a tendência é que só continua assim a ficar mais popular é, esses temas, principalmente de locado. Legal. Acho que sim. Até por causa de vários blogs bons de qualidade, como o Desemagrece, Cantinho e outros tantos que tem aí, estão cada vez levando mais informação. É, que está chegando mesmo nas pessoas que estão mesmo pesquisando mais também. É o eu é, então, eu acho que assim, isso encerra é assim, a sessão de hoje, como a gente falou, é dessa um podcast rápida, você já trouxe bastante da sua informação para os leitores, de, da sua visão também, desse negócio de conciliar, você tão radical, desse negócio de você conseguir acompanhar o seu resultado sem ficar se espelhando um dos outros, sem criar essa ansiedade toda. E a gente queria saber se tem alguma pergunta que a gente não fez que você gostaria de, que, que a gente tivesse feito e qual seria a resposta dela. Na verdade, eu acho que vocês até fizeram ela, mas eu posso complementar. É é, né? para quem não tá, não tá tendo resultado, acho que vocês chegaram a falar isso também, né? Certo. Naquela pergunta de é. quem tá começando e quem está começando não tá tendo resultado, né? Exato. Então, Outro ponto importante é a questão emocional, porque às vezes a pessoa… É, isso é bem ignorado, inclusive. Às vezes a pessoa estou fazendo tudo certo, não estou tendo resultado. Aí ela, a vida, o trabalho dela está um caos, ela está estressada, a vida amorosa, alguma coisa está tá um caos e isso atrapalha muito, parece que não, mas atrapalha quando você não está bem com essas outras coisas, você fica com mais dificuldade de até implementar porque você acaba encontrando conforto na comida de alguma forma. E aí você acaba meio que saindo um pouco, até mesmo quem está fazendo low carb, acaba comendo carboidratos bons em maior, em maior frequência e isso acaba atrapalhando. E aí, eu tô falando por experiência própria, eu passei um tempo que eu não estava muito bem, questões profissionais, estava preocupado com um monte de coisa, e questões financeiras, deixei gente bem preocupado. Então, é, a comida ela acaba sendo um conforto de certa forma. E eu comecei a, a sentir aquela sonolência de novo, aquele sono não tão, é, que não deixa a gente tão descansado, a sentir até umas roupas voltando a apertar e eu fui reavaliando a minha alimentação e tipo, eu não estava comendo comida lixo, assim, não estava comendo comida de verdade, mas estava comendo muito carboidrato e para mim, no meu caso, foi ruim, principalmente farinha, que eu adoro farol, farinha de manioca, eu estava comendo com muita frequência. E, eu, eu, essa coisa estava me dando aquele som depois do almoço de novo e aí às vezes a gente acaba se sabotando porque, ah, eu vou comendo comida de verdade, esquece que comida de verdade também engorda e isso em decorrência de muitas vezes por conta do, do emocional, que não está tão bem e a gente encontra conforto naquela comida. Então seriam essas duas coisas assim a mais para complementar aquela resposta é, de quem não está tendo resultado reavaliar essa questão emocional, tentar melhorar as relações, tentar melhorar uh, o ambiente de trabalho né? ficar mais esperto, até em comida de, comida de verdade, que tem mais carboidrato. Então só complementando aqui, eu acho que era isso que faltava falar a né? resposta. Oh, legal. Perfeito, Robert. Outra coisa que a gente esqueceu de falar no começo do podcast, mas você foi a primeira pessoa que a gente conversou no canal do Sr. Tenquinho. Lá no Mas, começo de 2021, de já faz dois anos isso aí, agora você também é um dos primeiros entrevistados do nosso podcast, então fala para o pessoal onde eles podem te encontrar para saber mais informações desse seu site, dos seus posts, MCL5. É, fala sobre o seu método. É, tem o mc5.com.br, que é onde tem lá uma série gratuita de vídeos, tem um e-book grátis completo para a pessoa se informar, entrar muito conteúdo de graça em 5combr e é onde eu posto os, os artigos e tal, que centraliza tudo, onde a pessoa vai encontrar tudo que eu faço é no .com, né que lá tem links para mcl 5 e eu, enfim, para o aplicativo que eu citei, que por enquanto está disponível, enquanto a gente está gravando aqui esse aplicativo, está disponível só para os alunos do, do curso do método mcl 5 mas a ideia é que no futuro ele seja aberto aí para o pessoal. Mas, para me encontrar onde está tudo centralizado, o lugar mais fácil é o mesmagrece.com então, e cadastra e-mail lá que aí recebe um monte de coisa por e-mail, um monte de e-book, infográfico, assim. etc. Legal, Laura. A gente vai deixar todos esses links para o pessoal na descrição, seja do YouTube, seja do, do podcast, do podcast. Do, o, o post do, do episódio que está pelo nosso blog também. também. E acho que é isso. A gente tem que agradecer pelo seu tempo e pela sua atenção. A gente. Espero que as pessoas enviem várias perguntas também, que a gente possa contar com você numa segunda rodada para poder aprofundar mais nos pontos que a gente começou a tocar hoje, com certeza são várias camadas de conhecimento e de desconstrução que a gente precisa fazer para poder é... abordar realmente esse problema da questão emocional e da obesidade e do conforto É uma desconstrução é muito grande mesmo, né? tipo, principalmente quando a gente leva para esse lado emocional, que a gente vê tanta... É, coisa igual a gente vê na alimentação e nos exercícios, a gente vê muita coisa é, é, que vem sendo há anos, conselhos, dados que não são tão eficientes, a mesma coisa a gente vê nesse campo emocional que acaba atrapalhando muita gente. Tem tá? muita coisa para gente construir mesmo. Com certeza. Então a gente vê numa segunda rodada. Tá ótimo. prazer participar mais uma vez aqui. Então é isso aí, galera. É, valeu.